De uma marca Do estado do Pará Que chama Equilibre Amazônia Ela nasceu há seis anos Lá no estado do Pará E eu nasci aqui em São Paulo Há 34 anos Na avenida Paulista é, Pois bem Vou falar um pouquinho da minha história Rapidamente porque tem tudo a ver Com, com, com todos os temas Aqui envolvidos né? É me formei aqui em São Paulo, né, Direito, é, trabalhei como advogado um tempo e resolvi fazer uma viagem de três meses. A princípio era férias, ou enfim, queria conhecer algumas coisas que eu ainda não conhecia. É, essa viagem de três meses acabou durando cinco anos, né, porque eu, ali eu percebi diversas coisas, aprendi muito sobre mim. É, viajei pela quase todos os países da América do Sul, vários, todos os países da América Central e alguns países da América do Norte. Né? E isso mudou totalmente o meu ponto de vista sobre o mundo e sobre mim. E como qualquer viajeiro ou, ou alguém que vai viajar por poucos dias, ele veio uma mala enorme, uma mala gigante, cheia de coisa, a grande maioria nem usei. Sendo bem rápido e resumindo, passado, passados dois anos de viagem, todas as coisas que tinham na minha mala, já não, que eu tinha trazido de São Paulo, já não existiam mais. A única coisa que eu ainda tinha era uma necessaire, com os meus itens de higiene pessoal. eu achei estranho aquilo, eu falei, nossa, tá muito estranho isso. Minhas roupas, até a própria mala já tinha mudado, mas ainda estava intacta a necessaire. Claro, com novos produtos, mas sempre aquela necessaire com as coisas eu fui percebendo que vários países da, da América Latina, todos tinham os mesmos produtos. E todos eles, quando eu ia ler no, no verso, nos ingredientes, eu não entendia nada do que tinha ali. Tudo era... eu lia, se, você, se vocês pegarem, que talvez, né, não conheça todo o público que está aqui, mas se vocês olharem aquilo que vocês usam diariamente e lerem, provavelmente vocês não vão entender 90% do que do está que escrito ali. Então isso me causou uma inquietação e eu deixei isso quieto. Acabei descobrindo uma grande missão na minha vida que é trabalhar com as plantas, né? Eu descobri que, que meu verdadeiro ancestral, além da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, são as plantas. E depois eu percebi que as plantas deram origem à nossa existência, né? E logo eu percebi que eu senti que eu deveria honrar a existência delas, a existência da floresta, né? É, é, vamos lá. Então, voltando para o Brasil, eu decidi fazer alguma coisa que tivesse impacto, né? Porque eu estava com aquela inquietação dentro de mim. Eu gostava muito de trabalhar com plantas, plantas medicinais. Eu, eu acabei criando a capacidade de me curar com as plantas. É, eu, finalmente, depois desses dois anos que eu descobri minha necessaire, eu joguei fora a minha necessaire e eu escovava os dentes com as plantas que eu ia conhecendo usava o desodorante com as plantas que eu também ia conhecendo uma experiência pessoal que eu comecei a fazer e percebi que dava certo e também depois fui estudar um pouquinho nos livros e falando com as pessoas mais velhas e descobri que a indústria do cosmética é uma coisa bastante recente na história é uma coisa de 80, 90 anos antes disso as pessoas no seu próprio jardim se nutriam é, aí buscavam a sua higiene pessoal e a sua beleza Então quando eu cheguei aqui eu falei Eu quero fazer alguma coisa de impacto que tenha a ver com as plantas Mas eu também percebi que se eu é, só traba trabalhasse assim é, é, Ajudando as pessoas a curarem ou com chás Eu senti que não ia ter o impacto que eu precisava para eu me realizar Pessoal e profissionalmente Então eu falei, o que será que as pessoas usam todo dia Para elas lembrarem todo dia da floresta? Aí eu olhei para a minha necessaire, que já não existia mais, né? Então, eu falei assim, já sei, eu vou fazer produtos de higiene pessoal e de cosmética, porque eu acho que as pessoas precisam entrar em contato com, com elas mesmas, precisam entender de onde viemos, e também eu acho que beleza é uma coisa fundamental, né? Aquela beleza que vem de dentro, aquela beleza que é original de cada um nem a gente estava falando, né? ela comentou do nome dela, eu comentei do meu, que é um pouco incomum, Cairos, né? mas é, o belo é isso, é o único, é né? aquilo que a gente trai, traz de dentro. Então comecei, cheguei no Pará, gostei muito do lugar, em Alter do Chão, é onde eu moro, meu filho nasceu lá, chama Raiz, comecei a fazer esses produtos naturais, primeiramente eu com a minha ex-esposa, a gente passava... Na praça com uma cestinha E a gente ficou surpreso que as pessoas gostavam muito As pessoas tiravam das nossas mãos Eu falei, olha, então a gente vai começar a levar a sério e Realmente começamos a levar a sério E nos separamos Mas enfim é, Hoje em dia é, Equilibre tem seis colaboradores né? As matérias-primas todas São do estado do Pará é, A mão de obra também é do, é do estado do Pará E Eu noto que eu causo, né, eu e a, os meus colaboradores, nós, portanto, causamos uma grande diferença no cotidiano das pessoas que têm a oportunidade e talvez a coragem de experimentar. Vocês adivinham? Eu vou falar de um produto que ele... talvez seja o produto mais conhecido atualmente no Brasil. Ele anualmente se produz 1,3 milhões de toneladas desse produto aqui no Brasil. Vale, você leu ali. Vale. Você já sabia? Tá bom, deixa eu lá. É... Ele... ele é um produto que ele. 86% é... desse produto ele é voltado para o mercado interno. Né? E algo que eu acho muito marcante desse produto é que muito embora ele tenha esse volume tão grande de. Imagina. 1,3 milhões de toneladas, eu nem sei o que é isso, Eu nem sei se daria para encher metade dessa, desse pavilhão aqui, eu nem sei, mas é muita coisa. Mas o curioso disso é que 20% só dessa produção é plantada ou foi plantada pelas pessoas que hoje estão vivas. A grande maioria desse produto, é que é bom vê-los, é vê los à tarde. A grande maioria desse produto foi, é nativo, ele é um produto que ele não é da agricultura, é um produto do extrativismo, que é algo muito comum dos produtos da Amazônia, que para quem não conhece a Amazônia, muitas vezes pensa que tem muita gente lá plantando, que precisamos ir lá e plantar, não é verdade, a realidade da Amazônia é outra, já foi plantado. Há milhões, há milhares, e eu nem, nem saberia dizer quantos anos, mas já foi plantado, a floresta tá lá. É um patrimônio mundial, é um patrimônio que nós temos. né? Então esse produto que vai para o mundo todo, mas a grande maioria dele fica aqui, ele é extraído de algo que foi plantado por pessoas que a gente ainda não conheceu. Isso me chama muito a atenção. E também chama muita atenção porque de alguma maneira comprova para mim aquilo que eu falei para vocês, que é. Eu sinto uma certa gratidão a essas pessoas que plantaram, uma certa gratidão e um certo dever de proteger as florestas e os rios. Né? Alguém sabe, será? Qualquer você não fala é que você já sabe. Alguém, será que imagina? É um produto muito, eu vou falar mais, um produto muito gostoso, apreciado no Brasil todo. É muito apreciado em São Paulo. Muito embora os paulistanos não conheçam ele de verdade, porque misturam com outras coisas. Né? Alguém quer arriscar aí? Ah, todo mundo já sabe, né? não vale mais. É do açaí, estou falando do açaí. Tá? É... O açaí, ele tem mais ou menos no Brasil, 10 mil batedores artesanais. Eu trouxe aqui um vídeo que a gente fez, para vocês conhecerem como é que é o processo de como é, é uma palmeira, para vocês verem como é a planta, como ele é extraído, e depois, como ele é batido para virar a polpa de açaí, que é aquele líquido, tá? Eu vou falar do óleo de açaí, que é feito com a polpa também. Mas o processo é bastante parecido, tá? É... Por que açaí? O açaí, ele é um dos produtos que, que tem maior poder antioxidante. É um antioxidante poderoso, né? Ele está entre os três produtos mais antioxidante do mundo, estando ali disputando com o cacau e com aquele blueberry. O açaí é um tipo de berry. Né? A cor roxa do açaí já indica alguns elementos que ele tem, flavonoides, antocianinas, que são elementos que eles combatem os radicais livres. O que são radicais livres? Os radicais livres, quando eles não são eliminados da nossa corrente sanguínea, eles causam um envelhecimento precoce, causam um estresse oxidativo que causa várias doenças, como o mal de Alzheimer, como o câncer, como o AVC. Né? O açaí ele tem ômega 6 e ômega 9. Ele vai desentupindo todas as veias e artérias, tirando o que a gente chama de colesterol ruim, se você pegar um copo, um copo colocar uma gordura ruim, né, a gordura de soja, né, e você põe um pouquinho de óleo de açaí, você vai ver que esse óleo de soja ele vai se corroendo. E é isso que ele faz dentro da gente. Tá? Além disso, ele é um dos melhores produtos para combater a aterosclerose. Né? É, a doença cardiovascular é, uma, é, uma da, é a que mais mata no Brasil e uma das que mais mata no mundo. O açaí é o melhor remédio para isso. Tá? Também para as pessoas que tiveram AVC, é excelente o óleo de açaí sendo tomado uma vez, uma vez por dia, uma colher de sopa. É muito bom porque ele ajuda a circulação. Ele tem muito ferro, ele, ele tem muito, muito fósforo, muito manganês. Né? Ele é muito bom para os dentes, para a gengiva. Qualquer lugar que você puser, já estou falando do óleo, tá? Qualquer lugar que você colocar do corpo, seja no rosto, no cabelo, no cotovelo ou, ou nas pernas, ele dá uma maciez, ele deixa a pele viçosa, ele deixa a pele com um brilho, ele deixa a pele bonita. Uma pele que está bem nutrida e bem protegida, ela não fica doente. É, não, não existe dermatite, não existe é, acne, inclusive. Quando a pele está bem nutrida. O, o óleo de açaí, ele também é anti-inflamatório. Muito embora seja oleico, ele é ótimo para acne. Né? Ele é muito bom para cicatrizes. Excelente para fechar cicatrizes. Né? Inclusive cicatrizes abertas. Né? É... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, eu vou colocar aqui alguns os produtos que a gente faz e vou mostrar também o óleo de açaí dois aqui tá. eu vou pedir licença um pouquinho para mostrar para vocês um pouquinho o óleo de açaí coloração dele obrigado opa coloquei muito tá. tá? isso aqui tá extremamente concentrado tá quando a gente vai usar na pele ou no cabelo a gente usa duas ou três golpes tá? a gente Espalha na mão e passa no rosto, sempre de baixo para cima, tá? Para tomar meia colher de sopa em jejum e, se possível, só tomando ele, sem misturar com outras coisas. Tá? Então, e vocês podem ver que ele tem uma coloração roxo com verde, tá? Que tem a ver com aqueles flavonoides que eu falei para vocês e com e com os fitoesteróis, tá? Que dão essa característica. Antioxidante. Então, dentro da linha da equilíbrio, a gente usa dentro de uma linha de anti-age, anti-idade. Né? Então, eu sempre pedi o que o óleo de açaí, depois que. Ah, quando acontecer ficar a mão muito engordurada, não tem problema, pode passar aqui, tá? Ele é ótimo pro cabelo. Hã? Na barba também, bem lembrado. É, eu, às vezes eu me sinto um pouco até. É, falar sobre o óleo de açaí é fácil e é complicado, porque ele é bom para tanta coisa que às vezes quem tá ouvindo e não experimentou, não teve a coragem de experimentar, essa aqui é mentira, né? Mas é, aqui ó, ela falou, passei na barba, passei no cabelo, eu fiquei uns 4 dias só passando o óleo de açaí, pra vocês verem como é que tá a minha pele. É. Tem três tipos de açaí no Brasil, que é o açaí de terra firme, que ele é mais pro estado do Amazonas, o açaí de várzea, que ele está mais no estado do Pará e tem o açaí da Mata Atlântica, conhecido como Jussara também eles têm características fisioquímicas muito parecidas tá mas é um produto nosso que eu acho muito importante que conheçamos né e que tenhamos a coragem de conhecer e quando vocês forem provar a polpa de açaí ou o óleo de açaí tenham a curiosidade de olhar no verso é... Os ingredientes, vejam se é 100% natural. Eu estava falando aqui com o colega Marcelo, agora ele não está mais, que trabalha com polpa de açaí. A gente estava comentando que as polpas de açaí vendidas aqui, o açaí que a maioria dos paulistanos consomem, é 20% de açaí. O resto é açúcar, é... É extrato de guaraná, que também não tem nada de guaraná. Né? E, por exemplo, o óleo, o óleo de açaí e a polpa de açaí, eles têm zero de açúcar. O açúcar que contém é um açúcar complexo. É, o diabético, ele pode, comer açúcar, ele pode comer o açaí, muito embora tenha um gosto terroso e doce, ele pode comer, que não vai ter nenhum problema. É até bom. Tá? Então, é, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do vídeo. É um vídeo que tem três minutos, é muito rápido. Mas é bastante interessante, porque até hoje, a colheita dele... É feito, é feito de uma maneira tradicional, como se fazia há muitos anos. Né? Vocês vão ver aí, só, só um pouquinho, tá, Lucas, quando, quando eu falar o ok, você me bota o tá bom? É... Para subir na árvore, eles usam uma ferramenta artesanal que chama peconha. Eles pegam a própria palmeira e amarram, e amarram no, na perna e vão subindo, e colhem com a própria mão, né? e, e debulham com a mão, é um processo muito bonito. Então Vamos colocar, Lucas? Você conhece, Lucas, como vocês traem a sair? É. Após um breve descanso, ele é submetido a um para finalizar a limpeza e amolecer a cor. Pronto, já podemos começar a bater o açaí. Agregando água de pouco a pouco, separando as sementes da pôr. um produto final tão apreciado, açaí pura nossa Nós da Equilibre viemos trazer uma novidade para você, que é o óleo virgem pensado a frio de açaí. As pessoas conhecem a polpa de açaí para tomar. Esse é o óleo para passar no rosto. A pele é o maior órgão do corpo. O açaí é um super alimento para a pele, deixando ela bem nutrida, bem viçosa e macia. Em poucos dias que você usar, você vai ver a diferença. Pode provar que você vai gostar. é assim, esquisito na verdade tá a gente lembra dos principais órgãos mas a pele é o principal e o maior deles tudo ou quase tudo que a gente põe na pele é absorvido pela corrente sanguínea existe existe uma pesquisa americana que eu gosto muito de citar que diz que em média uma mulher utiliza 14 tipos de, de produtos é... De cosmética por dia. E o homem, sete. Então, vocês imaginem, todos os dias, a pessoa passa um desodorante, um desodorante com alumínio, uma pasta dental com flúor, um shampoo cheio de químicos sintéticos, passa maquiagem, né? É, somado a isso, de repente, o estresse que ela, que ela vive, a poluição, né? Então... É importante a gente refletir sobre o que a gente veio fazer aqui, né? Eu, eu sinto que o principal que a gente veio fazer aqui é estar bem, bem-estar, né? qualidade de vida, é apreciar aquilo que existe, é aproveitar a nossa família, né? E para isso a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender o que, que a gente está fazendo. As nossas prioridades não são aquelas que a gente diz que são, são aquelas que a gente faz todo dia. Tá? Então essa provocaçãozinha que eu queria deixar para vocês, queria mostrar rapidamente alguns dos produtos. A gente tem um stand aí da equilíbrio queria só mostrar algumas coisas tá, que a gente faz e tudo que eu vou mostrar para vocês é 100% natural e biodegradável. Tá? Não utilizamos nenhum, nenhuma matéria-prima sintética. Tá? Esse daqui é um shampoo feito de castanha do Pará e com pó Imagina, sei conhece lá. É? É, esse daqui é uma pasta dental sem flúor. Eu uso castanha do Pará, argila, óleos essenciais. Esse é um pó dental. Ele substitui a pasta dental, tem a mesma função. Mas ele tem a vantagem que você pode carregar no bolso. Ele é um pó, ele dura bastante. Ele é feito com jambu. Jambu é uma planta que a gente tem Lá no estado do Pará, tem outros locais, mas a região principal, o estado do Pará, ele é excelente para... Pra... ele é um bactericida e deixa uma dormência na língua e na boca, tá? E dá um hálito refrescante. Então, tem, tem cravo, tem é, berinjela em pó, tem argila, tem jambu... Ele deixa o hálito muito bom, deixa os dentes brancos. Eu uso, por exemplo, a pasta e o pó eu uso há 10 anos, eu não tenho nenhuma cara, hein? só usando isso. É porque, há, acho que há uns 7, 8 anos, anos, é, anos atrás, eu tinha muita briga com os odontologistas, hoje em dia eles já estão mais abertos. Não sei se tem alguém aqui, mas quando eu falo que o flúor não é necessário, sempre tem um odontologista para falar que é absurdo, mas hoje em dia já tem vários que também assim entendem, tá? Então, esses produtos de higiene bucal, nenhum deles tem flúor, tá? Eu, eu entendo que não é necessário ter o flúor para ter a higiene bucal. Aqui também tem um produto novo, que é uma escova feita de madeira e as cerdas são, são de fibra vegetal, tá? Esse é um produto que eu quero passar a fabricar aqui no Brasil. Por enquanto eu trouxe do México, mas eu quero testar, ver se as pessoas gostam para começar a fabricar aqui. Esse é um sonho muito antigo, eu adoro isso daqui. Esse é um sabonete que é de capim, limão e cupuaçu. Tá? É um sabonete que é feito com óleo vegetal. A maioria dos sabonetes é feito ou com gordura animal, gordura de, de vaca ou de porco, né? Ou então com, com petróleo, com óleo mineral. A gente não usa nenhum ingrediente mineral e nem animal, só vegetal. Então a gente faz com vários óleos, e manteigas da Amazônia, tá? O efeito prático é que em poucos dias, na primeira vez que você passa, você já sente a pele mais macia, mais gostosa, perfumada. Eu uso muitos óleos, óleos essenciais. Não sei se vocês conhecem, mas são substâncias concentradas, extraídas das plantas, tá? Então não é só o aroma, também tem princípio ativo, tá? Tem esse daqui que é um lançamento que é o o meu queridinho, vou assumir, é um perfume, é uma colônia. São três tipos de colônia. Uma eu chamei de magia, outra de força e outra de equilíbrio. né? Porque todas elas são feitas, a fórmula é feita para ir nesse direcionamento. E ele é um. Eu tenho até um no bolso, você sempre olho com o bolso. É, qual que é a ideia? Andar com isso daqui no bolso e passar, para a gente ficar perfumado, a gente ficar cheiroso pra gente mesmo. E é bacana, as pessoas assim assim, ah, que gostoso, quero ficar com essa pessoa. Mas além disso, além do aroma, eu vou frisar que os óleos essenciais, eles têm princípios ativos. Eles mexem com o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É um, é, é um sistema, é uma parte do sistema nervoso central que depois que você sente um aroma, de 3 a 5 segundos, esse aroma vai direto para esse sistema que ele controla as emoções. Então dependendo do que a gente sente, dependendo... O que, o que passa pelo nosso nariz, a gente tem uma emoção diferente. Então, por isso que é muito importante a gente escolher também o que a gente passa, tá? Vou passar um pouquinho em mim e eu vou passar para vocês como tô rapidinho. Rapidola, que a gente fala lá. Vou mostrar como é que passa. que é a região mais capilarizada do corpo então ele já pega na corrente sanguínea já pega na corrente sanguínea aqui, essa região também para quem se achar que está precisando mais vou usar, viu? é uma delícia, pode usar é... gente, é isso! Eu queria agradecer a presença de vocês, tá, eu queria dizer que é um privilégio para mim, tá? para mim hoje é um dia de celebração, tá, porque era um sonho para mim, antes de ser um sonho eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com isso, mas é um sonho para mim hoje em dia poder falar, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com a floresta e com, com os mais velhos, né, então é, eu agradeço a atenção que tá? vocês estão conferindo a esse momento presente, agradeço aí as pessoas também que estão ajudando nessa na parte técnica, né? agradeço minha mãe também por, por ser minha responsável direto pela minha existência, né? e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é, se vocês quiserem conhecer alguma dessas coisinhas eu posso passar para vocês, muito obrigado, tá?